Então começou a chover na hora que eu ia começar a gravar. Então vamos ver como é que vai ficar esse áudio. Bom, faz um tempo já que eu não gravo assim, olhando pra câmera. Eu vi uma riscada do né? NEI, fiquei super triste. O de já esperava, mas eu tinha esperança. É... Muita gente falou pra eu esperar o SISU, né? Fiquei em SISU ainda. Mas a faculdade que eu quero ela não usa o SISU ela usa um sistema próprio então é fazer nem de novo claro que eu vou me na faculdade esse ano, a faculdade que eu quero fazer mas eu estou com expectativas bem baixas porque pelas notas do SISU eu tenho uma noção de como que devem ser as notas da faculdade então não, vai, não, não vão ser notas baixas e a tendência é a nota só aumentar eu acredito muito em melhora de desempenho, realmente, em fazer o Enem. O Enem exige muito pra gente, então eu tenho noção de que é o famoso, a tendência é só piorar. No início de abril eu assinei a plataforma do Ferrito, eu vou estudar as matérias que tem lá pela plataforma. E linguagens e redação eu ainda estou vendo redação eu vou tentar entrar na turma do prof Henrique né o corretor Siserão e linguagens eu ainda não sei o que eu vou fazer se eu vou estudar linguagens se eu vou fazer só provas antigas é, eu estou focando mais agora na plataforma do ferreto mesmo e tô na lista de espera do prof Henrique Araújo para isso vocês vão acompanhar aí mais cenas minhas estudando em abril e eu vejo vocês na próxima pra buscar. Quem que é? Eu não tô esperando ninguém. Ok, Google, set a timer for 10 minutes. 10 minutes, starting now. Essa é a hora que eu tô indo dormir hoje. Esse é o estado da minha mesa. Quando eu termino de estudar, eu já deixo o meu caderno pronto na matéria, na primeira matéria do dia. para assim que eu sentar, já saber o que, é que eu tenho que fazer. Assim como no computador também já fica aberto qual é a aba. no caso são as questões de matemática. Que não é essa, é a questão 19, mas enfim. O principal motivo de eu estar indo dormir nesse horário é primeiramente a sensação térmica. Eu começo a estudar umas 10h30 e, meia, e eu termino agora 4, 5 horas da manhã. Porque é o momento que o clima... Tá agradável. E também tem o fato do meu relógio estar tá invertido. E enquanto a minha vida continuar do jeito que tá, vou continuar estudando nesse horário. Caso as circunstâncias mudem, eu troco de horário. Sem matéria atrasada, fiz tudo que eu tinha pra fazer hoje. Caminhando devagar e sempre, mas com o tempo a tendência é aumentar o desempenho. Boa noite. Eu indo dormi os galo acordando. Hoje fui dormir umas 4 horas da manhã e aí eu consegui acordar agora, 15 para as 9. Eu tava tendo muita dificuldade para acordar cedo, porque eu tava indo dormir muito tarde. Então agora eu vou lavar o rosto, escovar o dente, preparar um café da manhã e estudar. No caso, assistir assisti a aula. Ontem eu fiz uma pesquisa de mercado para as minhas redações. E decidi que o melhor custo no momento é o estúdio. Eu vou pagar R$39,00 para quatro redações. Tem plataformas com o custo por redação mais barato. Mas são muitas redações. Estou falando do Imagineer. Está com um pacote de 30 redações com um preço muito bom, mas assim... Eu não vou escrever 30 redações, então muito provavelmente eu vou jogar dinheiro fora. Então eu vou comprar o um estúdio, que são quatro redações, e eu tenho 3 meses para fazer quatro redações. O que nem é o indicado. O indicado é fazer tipo em 3 meses 12 redações. Mas não quero me cobrar muito nessa fase inicial. Apesar de estar me cobrando muito com as outras matérias do Verreto. Hoje é dia 21 de abril, feriado. E... E hoje eu tinha que fazer algumas coisas do cursinho, né? Eu tinha que fazer um simulado de matemática, tinha que assistir algumas aulas fazer uns exercícios, mas eu estou revisando o TCC da minha mãe, então, eu sei que quando eu estiver na faculdade e eu quero entrar na área de pesquisa, né, eu espero poder pagar alguém para revisar os meus trabalhos, gente, porque é a parte mais chata, porque é algo que você já leu. Diversas vezes, no caso ela já leu diversas vezes, e aí tem que ler de novo e procurar os erros. Só que seu cérebro já tá acostumado àquela leitura, então outra pessoa tem que ler. E essa pessoa sou eu. Hoje é sexta-feira e temos uma mudança... Nos estudos hoje Hoje eu vou estudar violino Essa é a Madonna, meu violino E amanhã eu vou ter ensaio com orquestra E tem várias músicas novas Que assim, não são novas porque eu já tocava essas músicas Mas eu tocava quando eu estava no violino 2 E agora eu estou no violino 1 um, Então eu tenho que reaprender essas músicas com uma nova partitura Então eu vou começar a estudar agora essas músicas. E... Então vamos estudar, né? Porque não só de estudos por vestibular que vive essa pessoa, né? Eu também tenho que estudar violino, muito em breve vou estudar umas outras coisas, eu tenho que voltar a estudar aquarela, enfim, a vida é estudar on um breathless anxieties infectious i feel so defenseless betrayed and embarrassed i hate being open i hate being broken i feel like a notion is detached from emotions in a lonely portion hoje é quarta-feira, dia 28 de abril. Eu amei comprar essas canetas pra mim e pro meu irmão. Não sei se, se eu vou usar, mas eu queria mostrar uma boa alternativa para quem quer caneta colorida né? O preço Tava bem bom, a gente comprou no mercado mesmo Agora é torcer para elas não estarem falhando Porque né, não tem como testar a caneta Tô assistindo minhas aulas da semana Algumas aulas atrasadas Tô com umas listas atrasadas Mas é a vida Eu acompanho o canal da Bianca Faveta E ela também é assinante do Ferreto Ele é muito legal Ver as listas que ela tá fazendo são as mesmas que eu tô fazendo, sabe? Eu me sinto muito como se eu tivesse uma colega de cursinho de novo, sabe? Eu tô ocupada com várias outras coisas, além do, do cursinho. E eu tô ficando bem cansada, mas... Tô dando conta. Eu comprei um Kowashi Que tem um fótero. Que assim... Achei a técnica e os produtos que meu cabelo gosta. Depois de o quê? De seis anos... De cabelo natural, olha esse cabelo. Que tudo! Eu vou terminar de comer e eu vou estudar. Tchau e depois eu falo mais com vocês. Resolvendo a <música> Você minha lista de matemática do I can't call until I like go. Meinto. Só queria ver aí o Uber. Okay, Google. How's the weather today? It'll be partly cloudy with a high of 26 and a low of 19. Currently, it's 26 and cloudy. Pois é, de vez em quando tem essas frentes frias na cidade. O que pra mim é muito ruim, porque meu nariz entope, minha garganta fica doendo. E aí hoje eu vou só assistir, ó, porque eu não tô com vontade de fazer nada. Nada mesmo. Bom, basicamente, a Monique, de algumas semanas atrás, que falava que ia cidade de madrugada, que era por cidade de madrugada, que só estava de madrugada. Bom, foi substituída. Que agora eu tô vendo que eu preciso acordar cedo porque senão eu não dou conta dos conteúdos. Tá chegando nos conteúdos que têm uma probabilidade maior de cair no Enem, que são conteúdos top, top 10, top 15, conteúdos que caem no Enem. E eu não tô dando conta de assistir aula, não tô dando conta de fazer as listas de exercícios que são imensas. Então, mudando a estratégia, fiz um novo cronograma de estudos e vou fazer o meu máximo para tentar seguir. E, enfim, eu sabia que eu ia ter que mudar os meus hábitos de sono, principalmente depois que o BBB acabasse, porque o que arruinava o meu sono era BBB, e agora que o BBB acabou, não tenho mais desculpa. É isso, vamos lá. Vou começar a estudar agora, eu vou assistir as minhas aulas de biologia da semana, e aí de tarde vou fazer este exercício. E depois assistir as aulas de, acho que é física ou é matemática, não lembro. Mas é alguma área de exatas que é de tarde. Ou é geografia ou é história. Ainda não decorei meu cronograma. Enfim, até, até breve. Nossa, um né? gostei, demais com esses vizinhos, hein? 8 horas da manhã, numa pandemia... We bless hope Cause I can't move on till I let go.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 eu até gravaria um vídeo falaria alguma coisa, mas vocês estão ouvindo? YouTube vem barra. Eu tenho meu ensaio De violino E É isso que eu tinha pra falar Que aos sábados eu tenho ensaio Todo mundo Respeitando o distanciamento social e Usando máscara Tchau on myself. I'm yeah. yeah.